Ó, ó, ó, não pegue o dedo. E aí, galerinha? Sejam bem-vindos aí ao canal do Marco. Vamos jogar offline hoje. <risos> Olha só que surpresa. E aqui é o seguinte, cara. Você já pegue aí seu almoço, seu café da manhã. Seja lá a porra que você vai comer. Bote a porra na sua boca. E vamos jogar, né? Ontem matamos um garganta, usamos um tanque, morremos pra caralho, pra porra de um tubarão lazarento e culminou aqui nesse local. Não sei o que me espera, mas vamos descobrir. Bora lá? esse botão eu sei que vai dar merda. Núcleo armida. Parece que tá safe, não parece? Mas você sabe que aqui é Half-Life. Complexo do reator. Olha só, outro turno igual aquele Será que não? Não é o mesmo. É isso. Tem um botão aqui. Não dá pra passar por aqui. E aí, meu rei? O que está tá acontecendo aqui? Vai, caralho! Tomara que não dê merda. Pelo menos não tá chovendo bicho aqui, né? Eu acho que o exército deu uma limpada aqui, né? Meio difícil de... Eita, Eita, Que eu faço para subir em cima a gente. Carga do traje, beleza. Ah, tem uma escada então a gente pode pegar. Aquilo ali é munição da M16. Bora lá, sobe -se. munição de 12 granadas. Até agora tá tudo muito bem, né? Será que dá pra entrar aqui? Pior que dá, hein? E essa porta? Eu não sei se... Eu não sei se eu olhei ela antes, mas se eu olhei, me perdoe. É que minha memória é muito ruim, cara. uma memória seletiva. Cientista morto aqui, isso não é nunca um sinal cara Ó, ó, ó. Troca de arma rápida no que? Ó. Oh. Igual a não ser esse. Vamos ver. Caralho! Agente Especial. Não, melhor, pela. Caralho, tu se explodiu. Aliás, eu explodi ela. Mano. Tadinho, mano. Não pode fazer mal as mulheres. Cara. Tem mais aqui? Tem que tomar cuidado que elas são ligeirinhas. E as arminhas delas machucam pra cacete. Olha lá, olha lá E elas são muito rápidas Cadê? De onde tá vindo? Que pariu Onde é que tu tá, véi? Caralho, o capitão e O bicho vira, o bicho dá pinote Olha lá Caralho é que pariu, mano Cadê, mano? Porra! Eu tô vendo Cadê? Caralho, mano Não tem condição, cadê essa porra? Veio atrás de mim, mano. Ai, pegou. Pegou sim, ó. Não, não, não. Lazarinto. Caralho, as bichas. É desgraçada. Que, que pariu. Vai, meu filho. Pega aí. Pega os teleguiados. Gente, que coisa chata. Enfrentar essas mulheres, velho. Nunca foi tão difícil bater uma mulher. Por isso que vocês têm que andar armadas. É pra segurança pessoal de vocês. Ih. Tem mais aqui. Nossa, que sons! Parece que elas não têm uma inteligência muito boa, não. É só a mira mesmo. E elas não largam nenhuma munição, velho. Não. Depois a gente vem nesse botão aí. Não, sério, vocês estão gostando do jogo, velho? Esse jogo é sinistro Armadurinha. eu fiz café Bora tomar um café aqui ah, Tá doce, tá bom Tá forte Mas não tá amargo Tá doce mas não tão doce. Perfeito. Ih, ó, o carro do circo. Será que vai passar o que hoje? Deve ser uma Hilux agora. Já passou o helicóptero o Camaro. Hum, Hilux fechada. Agora deve ser uma Hilux zona aberta. Ah, é a mesma Hilux fechada. Passou o do circo. Ah, tá. Com... Porra, que um rodão bonito desse carro. Sai pra lá, velho. Ai, meu coração! Quase que eu derrubo o café que tá aqui do meu lado, velho. Puta que pariu. Meu Deus. Tem outro ali, ó. Agora você não vai mais pra a de cima. Toma minha porra aí também, ó. Sai fora, mim. Pare de jogar sua porra em mim, cara. Eu que vou jogar minha porra em você. Essa flechinha é bem da hora, não. É? Agora tentar sempre. Coisa aqui, pá. Isso aqui, mano. Bloqueado. Tem alguma coisa ali em cima, né? Que fez barulho. Não sei se vocês ouviram. Peço desculpa, Sr. Freeman, mas não podia arriscar abrir aquela porta até ter certeza de que você vasculhou a área. Essa é a última passagem para o Complexo Lambda. Todas as outras foram fechadas para conter a invasão. Quando percebemos que você realmente poderia chegar aqui, tentamos ver quem deveria ficar para deixá-lo passar. Meus colegas estão esperando na ponta do Reator Lambda. Esperando por você, quero dizer. O reator está desligado agora, mas você pode ativá-lo quando subir. Você terá que não dá o núcleo de qualquer maneira para entrar nos laboratórios de teletransporte. Você não está autorizado para saber sobre eles. Mas posso ver que você já sabe muito mais do que qualquer homem deveria saber. Bom, algumas coisas que eu quero ressaltar. Lógico que eu, o Marco. Vasculho tudo, porra! Puta que pariu! Desde o começo eu tô vasculhando tudo. Segundo negão. Por que tu tá aqui, cara? O que, que você tá fazendo aqui? Você tava aqui só me esperando? Terceiro. Era o que eu suspeitava. A gente vai ter que ir no reator. Ligar. E a gente vai ter que ser teletransportado pra dimensão dos alienígenas, cara. Isso aí é fogo, Eu espero hein? que você saiba o que está fazendo. Fica aí, negão. Não quero saber de você comigo. Abre aqui, ó. Uh. Abre isso. Vai. Nossa, só o tamanho do escândalo de retina, cara. Ai, que delícia. Armadura, cara. Hum, 98% é vagabundo, hein? Tem um botão de elevador, mas foda-se. Vai pular. uma ah, é é verdade, né? para subir isso ali, eu podia ter subido pulando, né? Você também estava pesquisando sobre armas? Eu construí a arma de Gruns, mas simplesmente não consigo usar ela em alguma criatura viva. Eu lembro! Você não parece ter problemas para matar essas coisas. Valeu meu rei! Eu lembro dessa arma, cara! Eu tinha esquecido da existência dela! Ah oh, meu Deus! E ela usa a mesma munição da outra, né? Parece que é. Bora fazer um teste. Porra, a mesma munição. Ah, vai se fuder, cara! Porra! Por que, que não faz uma munição diferente? Tá economizando munição aí no jogo? Ué, tomar no cu. Bora, bora testar ela Morreu Morreu meu ovo <risos> Olha só Morreu meu ovo Cadê você? <risos> <risos> só vendo ele estourando Ei delícia. Mas tá, a arma é boa, mas continua a crítica. Pra que tá economizando munição, cara? Que doença. E aí, morri? Vamos lá. Não, pode ficar aí. Ô, oh, vem comigo, foda-se. Vocês eu não ligo de morrer não, culpa De vocês ter acontecido isso. Ah. Esse é o mais longe que eu posso ir. Tchau. Eu não tô vendo nada de muito perigoso ali embaixo. Só tem essa porta ali, né? Sentista morto. Caralho, irmão. tu já morreu? Caramba vai sair daqui não. Sabia, cara? Ninguém me engana. Ninguém me pega de surpresa, ninguém me pega desprevenido. Gente! Puta que pariu, véi! Porra, nego, aí tu me fode, velho. Só porque eu acabei de falar que ninguém me pega de surpresa, nem desprevenido que pariu, aí você quer me fuder, né, velho? Primeiro dá um beijinho antes. Leva pra, pra comer um lanche. Manda um pix, sei lá, velho 3 mil reais é um bom começo pra você mandar um pix e, e. E fazer esse negócio aí que nós estamos conversando. Senhor. Fala, meu rei. E aí? Como é que você tá, cara? Te deixei lá em cima. Afirmativo, vamos dar um o Por aí. Fica aí. Alguma coisa muito estranha aqui, tá? Fala meu rei. Freeman, não é? Você precisará ativar as duas bombas para inundar o reator. Em seguida, aquele tubo de acesso lá embaixo levará ao vôo. O tempo é curto. Só isso? Pode ir na frente. Eu vou ficar aqui que pariu eu vou ter que inundar o reator e tu só me fala que eu vou ter que ligar duas bombas cara Tomar no teu cu beleza Tá, aí é só isso mesmo eu tô acreditando que é só isso Caralho, é só isso mesmo? Lambda Main Reactor Coolant System. Pump 1, tanque 1. Pump 2, tanque 2. Uh, acesso de manutenção. Corre? Não sei o que é Corre. Então a gente provavelmente vai ter que ligar esse, esse pump. Pump é o que? É uma bomba? né, porque tem a, a pump action, né, ação de bomba, não sei, aquele negócio da 12, isso aqui, ó, ó, isso aí é uma, é uma pump, sei lá, deve ser o esquema de bombear, é foda, né? não tem inglês, olha o Aizia, me paga pra cima, pô, me dá um curso de inglês aí, pô, tem sentimento quanto a isso, pois é, eu também, né, vou passar aqui, esse lado aqui, mano. Eu não sei se eu vim daqui. Aqui vai. Ah, meu Deus. Eu não lembrava dessa arma. Ser tão boa assim. Bum. Mame, meu rei. gastando metade do pente dela vida que nem precisava né Não me parece essa porra e aí isso aqui deve ser a manutenção acesso vai direto para o reator principal cara ia tomar um café aqui mas é melhor esperar um pouco O que, que tem aqui? Ela não funciona debaixo da água, hein? Tem essa válvula, tem essa válvula, e aí? O que é isso, gente? é isso, gente? Olha, eu tô preso. Caralho, morri. Cara, eu não tô entendendo. Eu realmente não estou entendendo. Bora tentar voltar e ir em outro local. Talvez seja isso. Talvez eu tenha que ir em outro local mesmo. Caralho, é um quebra-cabeça desgraçado, tá? Pulando tanque. Porra, man. Porra, man. Porra, é essa, cara? Vai ficar nascendo assim? que pariu! Pelo amor de Deus, dá um sossego, pare de nascer. De dropar, spawnar na minha cara. Ó, auxiliar tanque. Manutenção station. Esqueminha que eu quero dar uma olhada Ó, oh, de novo Auxiliar tanque Aqui aqui era onde a gente tava Aqui foi o túnel que a gente atravessou Aqui é o core Aqui foi a, a A válvula Da esquerda e é a válvula da direita Porra, cara Acesso de manutenção Um dia aqui então gente, o que é que eu tenho que fazer? Aqui é um, aqui é aquela sala lá, ó. Tá vendo? É aqui, ó. Eu ainda não, eu ainda não captei. Sinceramente, eu ainda não captei. Passar meu rei. Ai meu Deus mas é ateu mas nós sempre Chamamos por Deus tá a gente Eu acho que eu tô começando a entender cara tem que ir aqui embaixo A gente não explorou aqui embaixo ainda Pulan System Qual é, velho? Fica nascendo nas costas Pô, deixa de ser apelão Nossa. Nasça na frente assim, pô Puta que Cadê? Vai Brota mais, brote mais, brote mais Puta que pariu, cadê? Demônio Criatura Do meu ódio Dá pra eu descer aqui? Deixa eu ver. Dá pra descer, mas eu acho que não tem nada pra fazer, né? Ok. ok Vou procurar. Tem esta porta. Prompestation. Ai, meu, puta que pariu! Munição aqui tá acabando, hein? Tá pistolinha também. Pior que a 12 ela não é muito boa, cara. Ela tem uma alavanca ali. A 12 pode. Hoje não ser muito boa. É, lá, Lopra. Ó! Oh, Ó! Oh. Estamos começando a entender. O que está acontecendo aqui? Parece que o primeiro tanque já foi, hein? cheio aqui, ó. Engraçado, né? Subir uma escada dentro da água. Quando é muito mais rápido você nadar. Que viagem, tá? Nossa, que coisa louca passando na minha cabeça aqui agora. Hum, vou ficar com essas duas armas aqui agora eu tenho que ir lá do outro lado en Encher o, o outro reator Bora tentar procurar o, o segundo tanque agora Cara, bem da hora, não é? Então essa vai ser a proposta desse vídeo Ali, ali é o segundo tanque, Ah, não Ah, dá pra passar Puta que pariu Puta que pariu, bicho Puta que pariu, bicho A gente tá sendo obrigado a utilizar armas alternativas. Olha o aí. Sempre na batalha contra os chupadores, cara. Nunca deixe eles te chuparem, tá? Não seja chupado, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Como a gente já sabe, não tem nada de interessante nessas porra aí. Vai, nego, puta que pariu Tu me mata do coração Puta que pariu Para com isso Que bicho Porra Eu ia falar que bicho lazarento demônios, satanás Eu nem precisava passar por cima daquilo. Opa. É por aqui mesmo. Você aqui é vapor, tá ligado? Engraçado. Tanta tecnologia, os caras estão usando vapor pra aqui. Será que é aquecimento? Será que... é Algum motor, a vapor? Não entendo. Aqui tá o... Tanque, né, os chupadores. <SILENCIO> susto, o barulho de recarregar, a escopeta me assustou. E aí? Então, acho que agora já dá pra gente ir lá, né? Será que não falta mais nada? Tá tudo ativo lá, agora é só ir lá no centro Como é que eu saio? Bora lá Tentar lembrar onde é que é aqui Que eu já esqueci Que é aqui, ó Pulan é um culão. Não é. Hum. O copinho de café já tá na metade já. Cara, eu gosto do café que eu faço. Simplesmente é o melhor café que eu. Sabe como é que é a receita desse café? Sabe aquele copinho de massa de tomate? Que você compra no mercado? É um copinho bem pequeno, acho que... É a mesma medida do copo americano de tomar cerveja. Você pega três copinhos daquele, de água, cheio. Aí você coloca três colheres de açúcar. Você coloca uma colher de café... E você coloca no fogo, só isso. E aí você... Filho da mãe! Ai! Tem nega que O que é isso, gente? Aí você coa ele e pronto. Ai desgraça. Mamei. Aí você toma café pra caralho. E aí você morre de gastrite e. E você tem. Ai, caralho. Puta que pariu. E aí você tem azia, que é uma ação e coisa e tal. Mas é bom tomar café. O café é muito bom, porque eu gosto do café. Ele amacia o.. o cigarro, tá ligado? Suplice olha que delícia! Cada cinquenta por cento, cada setenta por cento. Suplice aí foi muito bom, cara. <risos> Só que agora tá meio que fudidinho, né? Porque a gente tá sem vida, sem nada. Isso, gente Eu nem sabia que eu conseguia supplies! Oh, meu Deus Eu nem sabia que eu conseguia pular assim Na, na escada Ok, Eu consigo ir pra ali É, parece que ali eu não consigo acessar, né Guarda? E guarda. Opa, tá falando comigo ali. Fala aí. Só isso? Eu me pergunto se aqueles caras podiam ter feito uma zona maior do que essa. Ah, não, mas a gente sempre falar uma coisa legal, certo? Por que não? Não queria morrer sozinho, de qualquer forma. Eu vou ficar aqui proteger essa área. Isso fica aí de boa. Você é especial. O. Oh! É tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Miserável. É, parece que eu não consigo pegar ele. Da puta. Meu Deus, cara Pelo amor de Deus Que isso, puta que pariu Nas costas não, véi Uau, essa foi por pouco Valeu, mano Nas costas, véi puta Que pariu, não tava preparado pra isso Sem acesso uh, Radiation hazard E essa Porra dessa válvula aqui Ah, Acesso negado Desgraça Será que dá pra me dar um minuto de... de tranquilidade? Não dá, né? Não dá, vocês são programados pra fazer isso Fazer essas merdas <risos> pariu, velho Acabou a desgraça da granada agora Ah não, velho <risos> Eu tava com a armadura cheia Eu tava com a vida cheia, cara Eu só não aguento, não Caralho, velho Ó, agora eu só tô com munição que eu não gosto Acabou meu último míssil aqui agora, ó Último míssil Acabou aqui, a radiaçãozinha tá Quase no zero Só sobrou essas granadinhas Aqui E agora? Isso aqui, gente Posso fechar? Oh meu Deus! Não acredito, eu vou vir pra cá. Não, mas agora a gente. Agora a gente tem um poder do conhecimento. Cara. O poder do conhecimento ele traz o poder do preparo. de gastar as munição. Ah, ele foi teleportado. Que da hora, velho. Mama, mama. Ele vai me pegar. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Que Que isso? Ai, alguma coisa morreu por aqui carrega nego. Né? carrega essa porra velho morreu fica de boa aí tá Bora lá que a gente vai ter que conseguir um, coisa aqui Será que eu vou ter que entrar nesses negócios? Eu não tô muito confiante de ir nesse negócio. Aqui. Não morre não, nego. Começa aqui. Nossa, que pariu. Come, come. Vai, vai. Pega, pega, pega. Pega essa pinha Laboratório P-106 Trancado Lambda Reactor Core Cara, eu quero dar uma explorada um pouco Antes de eu mexer em qualquer coisa, tá? É o seguinte, ó, vamos naquelas outras salas lá. Eu tô meio curioso com tudo aqui, cara. Cientista morto. Olha essa sala aqui. Deixa eu ver. Ah, não é a sala que eu pensei que seria. Parece que é de propósito, mas não é, cara. Foi sem querer. Foi totalmente sem querer. Eu tô achando que eu vou ter que fazer uns esquemas aqui nesses, nessas válvulas, velho. Na moral. Será que... Eu acho que eu poderia ter usado esses, esse vapor pra matar os monstros, né? Ah, nós nice é foda. Nós nice, nice nice, foi logo no mais difícil que a gente faz. Olha só. Opa. Eu tô... Eu tô meio apanhecido aqui. cair, tá ligado? Acho que não vai cair, tá ligado? imaginando como é que vai ser para pegar essas paradas ó bora ficar preparado Ah, esse aqui recarregou né não sei como mas recarregou serve essa merda aqui? Isso não é pra transportar? Ó, esse aqui tá mais... Esse aqui tá mais clarinho, cara. Esse aqui vai dar certo. pariu. Sai. What the fuck? Acho que agora eu vou ter que avançar pra lá Ó, aquele ali leva pra outro canto Eu vou ter que dar um jeito de avançar É, eu não sei, cara Eu só tô supondo as coisas aqui, mas Nada Aprovado ó, ó Será? Caralho Tá que pariu, velho. Puta Tá que pariu, vai. Para com isso. Ai. Morte e ao usuário. foi onde o maluco entrou. Ai. Ah, não, velho. Não acredito que eu andei, andei e morri na praia. isso? Não é possível. Daqui pariu, velho. Daqui pariu, velho. Já entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as coisas fazem sentido. Agora eu vou conseguir. E agora o que era escuro se fez claro. Ó. Oh. Tá que pariu. Tá que pariu. É o seguinte, ó, chegamos nessa porra aqui desse portal, tá, a gente conseguiu religar o reator, conseguimos entender o que, é que tem que fazer, o próximo episódio vai ser a gente tentando descobrir como que a gente vai sair dessa merda, porque eu não sei mais o que é pra fazer, eu já entendi que a gente tem que entrar nessa porra, sair aqui, depois entrar naquela porra ali, sair lá em cima... E depois a gente tem que dar um jeito de achar o portal que é, pra gente se teleportar ali em cima. Cada um, ó, tem três. Tem um desse lado, tem um daquele, tem um do outro lado. Cada um leva para um local específico. Aí a gente tem que ir até chegar lá em cima para fazer não sei o que. Então, a gente vai tentar descobrir isso aí no próximo episódio né, de Half-Life. Conseguimos aqui essa arma lazareta de boa, que eu nem lembrava que ela existia, cara. É uma arma de raio que explode o treco. Eu não sei, eu acho que isso aqui é a onda sônica, onda de... Onda de choque, entendeu? É, mas de som. Alguma coisa que vibra tanto a matéria que faz ela explodir, cara. Eu acho que é isso. E... Pô, tamo junto, hoje teve muita ação foi, foi legal pra caralho Divertido Então a gente vai aqui, ó, salvar E você Vai deixar o like Comentar Se inscrever no canal E... Valeu, tamo junto, até a próxima Beijo do Marco